Bom dia, centelha divina! Seja muito bem-vindo ao nosso último dia do ciclo de 21 dias de meditações, conectando com o eu superior. Mas, para expandir cada vez mais e acessar os seus potenciais naturais, deve continuar se conectando à sua divindade interior. Ao seu ser essencial. Você é um ser de luz. Faz parte da fonte criadora. E deve continuar ativando as suas habilidades inatas. Cada vez mais facilmente. Permita-se estar cada vez mais conectado ao seu eu superior e poder criar tudo o que desejar em sua vida. Mantenha-se sempre firme com os pensamentos e ações alinhados com o que deseja para a sua realidade. Escreva os mantras abaixo e deixe visível para continuar a sempre repetir para internalizar em sua memória e em cada célula do seu ser. Agora, repita mentalmente. Eu sou Deus em ação e manifesto a alegria na minha realidade. Eu sou Deus em ação e manifesto a harmonia na minha realidade. Eu sou Deus em ação e manifesto a abundância na minha realidade.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 E ilumino tudo à minha volta. Gratidão, gratidão, gratidão.